Sim. hoje vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil é isso mesmo vamos ver, vamos ver mesmo né sobre as reações né do, do da, da rádio 97 para gente dar aquela secadinha né aquela zoadinha no, nos torcedores corintianos e é isso. Mas antes, quero que você se inscrevam no canal, deixe seu like, ativa a notificação para você não perder nada. Compartilhar pra galera é muito importante, tá bom? Compartilhar pra galera, tá bom? Então vamos pro vídeo. Bola na frente, domina, arrascaeta na ponta esquerda. Felipe Luiz passou, Gilta tá na marcação, encurtou, arrascaeta, meteu no comando de ataque, bola para Pedro na cara do gol! Gol do Slack. Se ferrou! Ficou. Era tudo que não podia acontecer, com menos de 10 minutos, Porra, a Rascaeta ver, saiu assim. pelo lado esquerdo, Porra. Everton Ribeiro, na entrada Porra. da área deu um tapa pro Pedro, ele invadiu, na saída do Cássio, bateu e fez o gol do Flamengo que abre o placar no Maracanã, 1 um para o Flamengo, 0 para o Corinthians, Ranieri. E o Arrascaeta tá ficando sempre ali, mano a mano, com o Gil na marcação e tirando o Gil de dentro da, da grande área, né? Levando o Gil ali pra lateral. O Gil não tem a mesma agilidade, tanto que o, o Arrascaeta tabelou, o Gil já tava fora. Aí ele bateu o rasteiro ali pro meio da área de primeira, de perna esquerda, o Everton Ribeiro só tocou pro Pedro. O Cássio tentou fazer a defesa, até acho que o Cássio poderia talvez ter fechado um pouquinho melhor o ângulo, mas de qualquer forma, muita qualidade do Pedro tocando sozinho, cara a cara, na saída do Cássio, marcando o terceiro gol dele na Copa do Brasil. Flamengo na frente, 1 a 0 garoto. Deus Vital, respira fundo, garoto. Espera ele pular e bate no outro, ele vai pular, ele não cara, tem paciência, eu, o Santos. Vital, autorizado, partiu. Meu Deus, Deus do céu! Isolou, né? Deu de baixo, bateu de perna direita Mandou pra fora do estádio Matheus Vital Muito embaixo da bola, se lamenta demais Ali o Matheus Vital Isolou, uhum. né? Isolou Isolou o Matheus Vital Lembrou o Bádio mesmo Verdade no Maracanã Rodinei Vai partir pra bola, foi autorizado o Rodinei Partiu, bateu Acabou Vigou. Fim de papo no Maracanã o Flamengo conquista a Copa do Brasil Vem aí Marcelo Lima Acabou já, acabou Acabou Tá aí galera, esse foi o vídeo do canal né? Damos uns A suadinha né, no, Nos torcedores Corintianos e no Mano também Que também Merece ser Um corintiano Merece ser um corintiano tão chorão, né? <risos> Era tudo que o Corinthians queria, né? Reclamar. E amanhã eles vão reclamar, né? Amanhã não tem jeito, amanhã eles vão reclamar. Vão pedir pênalti, é aquele lance do Pereira que já foi, já passou. Gente, muito parabéns esse Flamengo. Parabéns mesmo. O Flamengo merece essa taça. Flamengo tava nove anos sem ganhar essa taça e gente por todo o respeito pelo Corinthians não tem nada não tenho nada contra o Corinthians não tenho nada contra a, o time do povo que é o time do Corinthians eu sei que é o time do povo mas não tenho nada a ver não tenho nada contra não tem nada contra ao Corinthians tá bom não odeio o Corinthians não odeio o Palmeiras né gente é uma zoada é uma zoadinha para uma zoadinha para os torcedores do Corinthians que merecem, dali ó, né? Ali só assistindo e assim só o pré-jogo. Corinthians perdendo. <risos> Eita rapaz, né? Os gols foram marcados com o Pedro e, né, logo sete minutos do, do primeiro tempo. E o Juliano fez o gol bem logo. no quase finalzinho do segundo tempo, o jogo foi para, para os pênaltis e todo mundo achava que o Caso Cássio... aí paulista todo mundo não né, aí paulista achava que o Cássio ia ser herói da partida, não, o Cássio ia ser herói da partida, não sei o quê, gente foi o Rodinei que foi herói da partida e ele foi o herói, falhou por Rodinei aí, obrigado Rodinei por entregar essa taça para a nação rubro-negra, a nação rubro-negra está feliz e está feliz mesmo, porque é dia de comemorar, festa da favela, como diz né, o Galvão Bueno, Gustavo Filhão também. Então é isso, quero que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa a notificação para você não perder nada, compartilha para a galera, muito importante, tá bom? Valeu, fui e até lá.